Bem-vindo ao Calcule Comigo. O exercício que vamos resolver agora envolve integral tripla iterada, funções de várias variáveis e algumas regras de integração. Vamos para o enunciado? O enunciado diz o seguinte. Calcule a integral tripla abaixo, integral de menos 3 a 3, da integral de 2 a 3, da integral de menos 2 a 2, de 3x², y ao quadrado mais 5z ao cubo dz dx dy. Então, nós vamos ter que calcular essa integral tripla. Vamos primeiro lembrar como se calcula uma integral tripla qualquer. Calculando uma integral tripla iterada, significa que nós vamos tomar uma integral tripla qualquer, por exemplo, a integral com x igual a a e x igual a b como limites externos, y igual a um f1 de x até y igual a um f2 de x como os limites intermediários, e z igual a um g1 de xy até z igual a um g2 de x, y como os limites internos da função f de xyz, integrada com relação a z, a y e a x, obtendo um resultado C qualquer. Então, essa é uma forma de montar uma integral tripla, e independente de qual seja a integral que vamos calcular, a gente vai ter que tomar inicialmente a parte mais interna dessa integral. Nesse caso, a integral de um z igual a g1 de XY até um z igual a g2 de XY, do f de xy, z dz. Copiando essa integral simples, nós vamos resolvê-la e obter um resultado. Nesse caso, eu vou chamar o resultado dessa integral simples de A. Uma vez que conseguimos resolver essa integral simples, nós vamos poder reescrever a integral tripla, só que agora como uma integral dupla. A integral com x igual a A e x igual a B, da integral de f1 de x até y igual a um f2 de x, só que de A dy dx. Observe que, nesse caso, nós vamos ter este A sendo o elemento que vai substituir toda essa integral que está em amarelo. Então, a integral tripla que existia vai se transformar numa integral dupla. Agora, nós vamos se preocupar em resolver essa integral dupla. Para resolver essa integral dupla, vamos executar o mesmo procedimento. Tomando primeiro a parte mais interna, que é a integral de y igual a f1 de x até o um y igual a um f2 de x de A, dy. De copiando esse elemento, que é uma integral simples, nós vamos resolvê-lo como uma integral simples. E o seu resultado vai ser um b qualquer. Calculando esse resultado, nós vamos poder reescrever essa integral dupla como uma nova integral simples. A integral com x igual a a até x igual a b, de b dx. Então, todo esse elemento que estava em verde vai substituir essa integral simples de y e de f de x até y igual a f de x de a de y. Então, agora nós não temos mais uma integral dupla para resolver, somente uma integral simples. E ao resolver essa integral simples, nós vamos ter um resultado C qualquer. Observe que esse resultado C encontrado nessa integral simples vai ser igual ao resultado C que estávamos querendo encontrar lá no início na nossa integral tripla iterada. Então, para resolver uma integral tripla, basta resolver três integrais simples. Em resumo, nós temos o seguinte. Calcular uma integral tripla nada mais é do que calcular a integral interna, que é uma integral simples, chegar num resultado para essa integral, reescrever como uma integral dupla, onde o elemento A substitui aquela integral interna. Agora, essa integral dupla, para ser resolvida, basta que você tome o termo mais interno dela, calcule o seu resultado, nesse caso, esse resultado vai permitir com que você escreva essa integral dupla como uma integral simples, aonde a gente vai ter a integral com o elemento chamado de B, substituindo essa integral simples calculada em verde. Calculando essa última integral simples, nós vamos ter o resultado C, que é o mesmo resultado que queríamos encontrar lá para a integral tripla. Então, para resolver uma integral tripla, basta resolver uma integral simples, outra integral simples e outra integral simples, tomando cuidado para que cada uma dessas integrais seja dependente do resultado da integral anterior. Esse é o processo de integral tripla iterada. Calculando a integral tripla do nosso enunciado, nós vamos ter a integral de menos 3 a 3 da integral de 2 a 3 da integral de menos 2 a 2 de 3x²y² mais 5z³ dz dx dy. Então, essa é a integral tripla a ser calculada. Vou fazer a resolução dessa integral tripla de forma muito direta para ficar claro o procedimento, e, posteriormente, a gente resolve cada uma das integrais simples de forma detalhada, passo a passo. Então, para resolver essa integral tripla, nós vamos tomar a integral mais interna, que é a integral de -2 a 2 de 3x2y2 5z3 dz, calcular o resultado dessa integral interna e reescrevê-la como uma integral dupla de -3 a 3 da integral de 2 a 3 de 12 x y 2 dx dy. Isso porque o resultado da integral em amarelo vai dar 12x²y². Assim, a gente tem a primeira integração sendo realizada. Agora, nessa integral dupla, nós vamos tomar a parte mais interna, a integral de 2 a 3, desse resultado, 12x²y², integrando com relação a x. Executando essa integração, nós vamos encontrar um resultado que vai permitir escrever a integral simples, a integral de 3 a 3, de 76y ao quadrado dy. Isso porque essa integral toda de 2 a 3, de 12x ao quadrado, y ao quadrado dx, que está em verde, teve como resultado 76y ao quadrado. Então, agora, basta resolver essa integral simples. A integral de menos 3 a 3 de 76 y ao quadrado de y vai ter como resultado o valor numérico de 1362. Então esse número 1362, ele é o resultado da nossa integral tripla, ou seja, aqui a gente conseguiu resolver a integral tripla utilizando três integrações simples. Primeiro a integral que está em amarelo, que possibilitou escrever a integral em verde, que possibilitou escrever a integral em azul. E assim, o nosso resultado é o resultado da integral em azul. Vamos agora ao passo a passo em cada uma dessas integrações simples. Para iniciar a resolução da nossa integral tripla, vamos primeiro manipular essa integral interna. A integral tripla a ser calculada é a integral de menos 3 até 3, da integral de 2 até 3, da integral de menos 2 até 2, de 3 quadrado vezes y², mais 5z ao cubo dz, dx, dy. Essa é a integral tripla a ser calculada. Para calcular essa integral tripla, nós podemos partir da integral interna, esse elemento que está em amarelo, a integral de menos 2 a 2 dessa função com relação a z, e o resultado dessa integral nós vamos chamar de a. Então, vou copiar esse elemento como a igual à integral com z indo de menos 2 até 2, da função 3x² vezes y² mais 5z³ dz, e vou me preocupar em resolver somente essa integração. Para resolver essa integração, é interessante substituir os limites de integração pela variável que ela está sendo integrada. Nesse caso, está integrando com relação a z. Então, ao invés de deixar só menos 2 e 2, é interessante colocar nos limites z igual a menos 2, no um limite inferior, e z igual a 2 no limite superior, para não haver problemas na hora da substituição dos limites de integração, já que você tem uma função de várias variáveis. Você pode observar também que nessa integral existe uma soma entre duas funções, e sempre que existe uma soma dentro da função a ser integrada, a gente pode recorrer à propriedade da integral da soma. Essa propriedade diz que a integral da soma é a soma das integrais, então, se você tem uma integral de uma função f de x mais uma outra função g de x com relação a x, ela é igual à integral da primeira função mais a integral da segunda função. Em resumo, isso diz que quando você tem uma soma na função a ser integrada, você pode separar ela em integrais mais simples de cada uma das parcelas dessa soma. É o que nós vamos fazer agora reescrevendo essa integral como a igual a integral com z indo de menos 2 até 2, de 3x ao quadrado vezes y ao quadrado integrado com relação a z, mais a integral com z indo de menos 2 até 2 de 5 vezes z ao cubo dz. Então, essa agora é as duas novas integrais que nós vamos estar interessados em calcular. Antes de calcular essas integrais, a gente pode tentar simplificar ainda mais o processo, tentando buscar constantes dentro dos elementos a serem integrados. Isso porque a regra do produto por constante diz o seguinte. Num produto por constante, a integral de uma constante vezes uma função é igual à constante vezes a integral da função. Então, se houver alguma constante nessas duas integrais, elas podem sair do processo de integração. Aqui a gente pode reparar facilmente que o 3x² vezes y² é constante com relação a z. Isso porque eles não dependem de z. Então, o elemento inteiro 3x²y² pode sair da minha primeira integral. Aqui na segunda integração, eu tenho um número 5, e o numeral ele é uma constante com relação a qualquer variável, então, ele também pode sair da minha integração. Então, agora eu vou ter umas integrais mais simples para serem calculadas. Eu posso reescrever o meu elemento A como A igual 3x² vezes y², vezes a integral com z indo de menos 2 até 2 do elemento dz, mais 5 vezes z indo de menos 2 até 2, de z ao cubo dz. Então, agora eu tenho duas integrais muito simples para serem calculadas, e até o momento eu não fiz nenhuma execução de integração. É o que nós vamos fazer na próxima etapa. As integrais vão ser a integral do elemento dz, de menos 2 a 2, e a integral de z ao cubo dz de menos 2 a 2. Calculando esses resultados e substituindo nessas posições, nós vamos ter o resultado para A, que é a integral interna. Vamos agora executar essa integração. Calculando a integral interna, vamos ter a seguinte situação. O A é igual a 3x² vezes y², que multiplica a integral com z indo de menos 2 até 2 do elemento dz, mais 5 vezes a integral com z indo de menos 2 a 2, de cubo dz. Então, nessa expressão, nós temos duas integrais bastante simples que vamos resolver agora. O resultado vai ficar como a igual a 3x² x vezes y y² vezes z, mais 5 que multiplica z z⁴ sobre 4. Isso com os limites de integração indo de menos 2 até 2 na variável z. Observe que essa integral simples do elemento dz... Vai ter como resultado simplesmente z. E essa integral de, Z³ de z dz vai ter como resultado z a quarta sobre 4. Observe que eu escrevi essa expressão utilizando os limites de integração z igual a menos 2 e 2 para a expressão inteira, para a substituição de todos os z's. Agora o que vai ter que ser feito é, dentro dessa expressão, vamos ter que primeiro substituir o z por 2, que é o limite superior de integração, pegar esse elemento e subtrair da substituição de z por menos 2, que é o limite inferior da integral. O a vai ficar assim. a igual a 3x²y² multiplicando 2, mais 5 multiplicando 2 à quarta sobre 4, tudo isso menos 3x² x vezes y y² multiplicando menos 2, mais 5 multiplicando menos 2 à quarta dividido por 4. Então, essa é a substituição pelo limite superior z igual a 2, em vermelho, e pelo limite inferior z igual a menos 2, em azul. Agora, manipulando essa expressão, nós conseguimos reescrever como a igual a 6x² vezes y y² mais 20, menos, menos 6x² vezes y² mais 20. Isso porque este elemento 3, que multiplica este elemento 2, Vão ter como resultado 6. Essa expressão 5, que multiplica 2 a 4 sobre 4, vai ter simplesmente como resultado 20. Este 3, que multiplica este menos 2, vão ter como resultado menos 6. E essa expressão toda, 5, que multiplica menos 2 elevado a 4 sobre 4, vai ter como resultado o 20. Isso porque. O menos 2 está sendo elevado a uma potência a par, então o resultado dele vai dar positivo. Aplicando a propriedade distributiva, vamos ter a seguinte expressão para A: A igual a 6x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 20, mais 6x ao quadrado vezes y ao quadrado menos 20. Isso por quê? Este menos que estava entre os dois cochetes, ao multiplicar este outro menos que multiplica o 6 quadrado vezes y², vai se tornar um mais ali nesse, nessa posição. E este menos, ao multiplicar o mais que está acompanhando 20, vai transformá-lo em menos 20. Então, vamos ter a seguinte expressão. Nessa expressão, observe que temos um mais 20 e temos um menos 20 sendo somados, ou seja, eles se anulam. Ao se anularem, a gente vai ficar com a seguinte expressão, o 6 x quadrado vezes y mais 6 x quadrado vezes y Dessa forma, é muito fácil escrever o nosso a como 12 x quadrado vezes y Então, essa é a resposta para a nossa integral interna, o a igual a 12 x quadrado vezes y Vamos agora utilizar este resultado para montar a segunda integração e descobrir o valor de b. Calculando a integral intermediária, vamos retomar primeiro a integral tripla de menos 3 a 3, de 2 a 3, de menos 2 a 2, de 3x² x vezes y y² mais 5z³ z dz dx dy. Dessa integral tripla, nós já sabemos o resultado da integral interna. Já calculamos e o resultado é 12 x ao quadrado vezes y. Ao quadrado. Então é possível substituir todo esse elemento em amarelo por essa expressão e reescrever a integral tripla como uma integral dupla. Vai ficar a integral de menos 3 a 3 da integral de 2 a 3 de 12x ao quadrado vezes y ao quadrado, dx dy, porque agora estamos substituindo o elemento todo da integral em amarelo por 12x ao quadrado vezes y. Ao quadrado. Nosso problema, que era de integral tripla, já virou de integral dupla, mas para resolver essa integral dupla, nós vamos ter que tomar o elemento mais interno, essa integral de 2 a 3, do resultado do 12x² vezes y2 dx, calculá-lo, chamar de B, para poder finalmente encontrar o resultado da integral tripla. O B vai ser igual à integral de 2 a 3, do 12x² vezes y y², com relação a x. Observe que é uma função de várias variáveis estamos integrando com relação a x. Então, é interessante colocar o elemento x igual nos limites de integração para não errar na hora da integral. Então, vai ficar com a integral com x indo de 2 até 3, de 12x² vezes y² dx. Nessa expressão, existem algumas, alguns elementos que são constantes. Por exemplo, o 12 é uma constante, porque ele é um elemento numérico e o y ao quadrado também é uma constante com relação a x, já que não depende de x. Pela propriedade do produto por constantes, como tanto o 12 quanto o y ao quadrado estão multiplicando o x², nós podemos retirar o 12 e o y ao quadrado de dentro da expressão da integral. Vamos ficar com a seguinte expressão para B. B igual a 12y ao quadrado, que multiplica a integral com x indo de 2 até 3, de x ao quadrado dx. Agora essa integral precisa ser resolvida para termos o resultado de b. Vamos ter 12y ao quadrado que multiplica x ao cubo sobre 3, que é o resultado da nossa integral com os limites de x indo de 2 até 3. Observe que aqui nós temos 12 dividido por 3, que vai dar 4. Então podemos reescrever essa expressão como 4 vezes e aí substituindo x igual a 3 e x igual a 2 dentro dos limites de integração. Vai ficar da seguinte maneira, b igual a 4 vezes y ao quadrado, no lugar de x colocando 3, então 3 ao cubo, menos 2 ao cubo. Então, essa expressão já é o resultado para o meu b, só que eu posso simplificá-lo porque eu vou ter que integrá-lo na sequência. Então, vai ficar como 4y ao quadrado, que multiplica 27 menos 8. 27 menos 8 é 19, que vezes 4 dá 76. Então, o meu b é igual a 76 quadrado. Então, esse elemento b igual a 76 quadrado, ele substitui toda essa integral que estava circulada. Então, agora nós vamos poder fazer essa substituição de elementos e resolver a última integral para poder descobrir, finalmente, o valor de c, o resultado da integral tripla. Vamos calcular agora a última integral que falta, a integral externa. Nosso problema, que era um problema de integral tripla, já se transformou num problema de integral simples, de menos 3 a 3, de 76y ao quadrado dy, que foi o resultado encontrado na última integração. Agora nós vamos calcular essa integral simples, e este vai ser o resultado da integral tripla. Vou chamar isso de C. Vamos ter C igual a integral com y indo de menos 3 até 3, de 76y ao quadrado dy. Observe que aqui nós temos 76, que é um elemento constante, numérico, multiplicando y ao quadrado. Então, ele pode sair da minha integração. Assim, a minha expressão vai ficar da seguinte maneira. 76 que multiplica a integral com y indo de menos 3 até 3, de y ao quadrado dy. Então, agora vamos ter uma integral muito simples para ser calculada. Ao calcular essa integral, nós vamos chegar no resultado... 76 que multiplica y ao cubo sobre 3, com os limites de y indo de menos 3 até 3. Então, essa nossa antiderivada, esses são os dois limites de integração. Para poder chegar no resultado de C, basta substituir o limite superior 3 e o limite inferior menos 3 dentro dessa expressão e subtrair os dois. Então, vai ficar da seguinte maneira: c igual a 76 terços, que multiplica 3 elevado ao cubo menos menos 3 elevado ao cubo. Observe aqui que a potência é ímpar, então o sinal negativo não vai desaparecer ao elevá-lo ao cubo. Então vamos ficar com 76 terços que multiplica 27 menos menos 27. Cuidado aqui que temos menos vezes menos 27. Então isso vai virar 76 terços que multiplica 27 mais 27. 27 mais 27 vai ser 54. Então, vamos ter C igual a 76 dividido por 3, multiplicado por 54. O resultado dessa expressão numérica vai ser 1.368. Então, como C é igual a 1.368, o resultado da nossa integral tripla é 1.368.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 E mais exercícios resolvidos de matemática do ensino superior, você encontra em www.calculecomigo.com. Veja os vídeos que estão aparecendo abaixo na sua indicação, e caso você esteja interessado em receber mais vídeos, se inscreva no canal. Eu vou estar sempre lançando novos vídeos com novas dúvidas que vocês me enviarem. Abraços, até mais!